Estamos novamente na presença de Carla Boim, mediadora que atua em gestão de conflitos e mediação. E Para continuar nossa conversa, falaremos hoje sobre a mediação de conflitos na perspectiva da justiça restaurativa. Eu sou o Tiago Santos e este é mais um Conversações. Carla, é, um dos pontos principais da justiça restaurativa, eu entendo pelo menos que é a a mediação, né? a mediação do conflito. Como que funciona esse processo da mediação pautado por todos esses princípios que a gente conversou até agora? Eu acredito, Thiago, que a mediação e a justiça restaurativa uh, tem os mesmos princípios. Né? Para mim a diferença, quando a gente fala da justiça restaurativa, é que é um trabalho de envolvimento de mais atores, a questão da rede que a gente já comentou, né? do convite é, e da responsabilização de mais pessoas dentro do processo. Por isso o círculo restaurativo, essa, essas formas. Mas o, o, o, os princípios, é, eu entendo que são os mesmos é, utilizados na mediação. Né? A mediação ela foca mais a, a questão, é, né? não que não possa né, ter convite, por exemplo, para mediação familiar. Né? Já fiz mediação é, de casais e convidei a mãe para participar de uma das partes, porque eu estava percebendo que muitas vezes a gente fazia mediação, conversava na, na, na, no encontro seguinte, a voz da mãe era muito mais ativa do que quem estava participando. Então, pode sim convidar pessoas, mas não tem essa noção dessa rede de apoio, sabe? É, eu vejo a diferença nesse sentido, mas não de princípios. E como que funciona um processo de mediação? Como que é essa, essa relação do mediador com essa com os envolvidos. Olha, uh, o trabalho, né, que eu costumo desenvolver, né, faço encontros, né, mais ou menos geralmente em torno de oito encontros. Isso já trabalhei com uh, mediação familiar e empresarial também, né, de sócios dissolvendo de sociedade. Uh, e aí tem um convite primeiro que é feito porque uma das partes uh, sabe do trabalho e quer fazer o convite para que outra participe, então a mediação já começa aí, a gente fala pré-mediação, momento da pré-mediação, que é você estabelecer a relação de confiança. Então, confiança é uma palavra-chave no trabalho de mediação. Você precisa é, desenvolver um ambiente de confiança. Né? A gente fala, eu, eu falo o fiar com, né? o trabalho de é, percepção dessas pessoas estarem completamente tranquilas de o que, que elas trouxerem para a mesa, para o né, encontro, é, não vai sair dali. Então nós temos um termo de, de confidencialidade que é assinado. Eu assino e todos que estão é, participando assinam. É, eu assino que eu não posso jamais ser testemunha de nada relacionado àquela questão daquele conflito se vier a ter um, uma ação posterior ou qualquer coisa assim. E uma questão de imparcialidade, né? é, é, não digo neutralidade total, porque muitos até falam né, da importância da neutralidade, que claro que a gente tem que trabalhar para essa neutralidade, mas sabemos e não podemos negar, porque se a gente negar a gente não vai se tornar neutro, que somos afetados, como mediadores seres humanos somos afetados pela relação de conflito que é trazida. E muitas vezes é um, é é, entra-se num jogo de sedução também, porque a gente tem um automático de comportamento de querer fazer, convencer o outro e seduzir para dizer eu estou com a verdade. Sim. Então, o trabalho de mediação é a desconstrução dessa noção de que, olha, eu não estou aqui para dizer, né? Então, às vezes eles trazem ou uma parte ou outra, olha, atrás aí, olha, eu tô, olha aqui o que aconteceu tal dia e aí tem a comprovação, alguma coisa, um B.O., olha, aí tem toda a apresentação anterior de que isso não funciona, mas muitas vezes, ainda que tenha essa apresentação anterior, de que a gente não vai trabalhar com provas porque não é um, um lugar que a gente está procurando provas de nada. Né? É, uma, é um lugar onde a gente constrói verdades que façam sentido para todos que estão ali envolvidos. Então, não, olha, isso realmente não me interessa. É, não vou olhar para essa questão. Né? Então, é um trabalho de organização do mediador e de facilitação de abertura de canal de conversar de conversação. É, é, é esse o objetivo né? maior. Duas coisas me chamaram bastante atenção agora do que você colocou. A primeira é a pré-mediação, uhum. que acredito que não deve ser um processo muito fácil. Né? A gente tem uma cultura e um costume relacionado a muito mais procurar é, culpados, uhum. e se você já estabelece que a gente vai tentar entrar numa mediação, alguma coisa eu fiz, e a pessoa já entra quase que numa defensiva, falando assim, por que que você quer fazer isso? Uhum. E a outra que eu acho que tem a ver, e é bastante pontuado pelo, pelo fim da sua fala, e a gente já tratou no início das nossas conversas, nos episódios anteriores, que é a a verdade, ou as verdades que existem. ou Tem até um filme do Akira Kurosawa, que é o Hashomon, né, que fala um pouco de como se vê o mesmo fato de diferentes posições, né diferentes perspectivas, uhum. e aquele mesmo fato tem várias verdades. Uhum. né Como que, num processo de mediação, a gente pode potencializar esse processo, primeiro, da pré-mediação, para uhum. a gente conseguir construir a mediação que ela é, ocorra uhum. e como que funciona esse essas verdades né? porque não é fácil dentro da nossa cultura a gente fala assim ó oh, não não existe uma verdade uhum. né? existem a, a gente vai ter que entender aqui que o problema é de é de relação uhum. né como que pois é, é tem as chamadas ferramentas né da mediação que eu falo o, o mediador é, quanto maior for a caixa de ferramentas né é, para um trabalho, melhor, porque a cada momento você vai é, utilizando né, de, de, de, um, de uma ferramenta. Então, no momento da pré-mediação, que é a questão né, de se estabelecer essa confiança, é ser mais aberta possível, falar, passar para as pessoas que a proposta é ter uma conversa. E é interessante porque as pessoas falam, eu não quero briga. Né? E, e, e a gente mostra como agente de realidade de que, olha, se isso, caso não seja resolvido aqui, né, vocês têm noção de qual o, o prejuízo que pode acontecer, por exemplo, um caso de casal com filhos, né, a questão dos filhos e o, o prejuízo para as crianças, a questão patrimonial também acaba sendo afetada, porque as demandas que ficam aí por anos, né, fora no judiciário. Então, tem um pouco essa, essa fala de um agente de realidade, né, e também um convite de, olha, é, que tal essa abertura para uma conversa, porque é uma relação, principalmente quando é uma relação que vai se continuar no tempo. E aí a pessoa percebe que, se tiver um problema ali, não vai ser somente para esse momento, vai ser para uma vida inteira, né? quando tem filhos envolvidos ou qualquer outra relação que você imagine que vai ter uma, uma, uma, uma duração aí no tempo. E aí as, as pessoas acabam aderindo né? nesse, nesse momento. Ainda que aí tem é todo um trabalho, que daí a gente faz essa ligação para o outro ponto que você falou da questão da verdade, né? que é a questão que você trouxe no e-mail, a culpa, né? é, de achar um responsável fora né? que a gente tem essa tendência, é mais fácil você colocar no outro a, a questão, o problema, do que você olhar para si e perceber Uh, aonde que você está envolvido né uh, com aquela situação qual os, qual, qual a, a forma que você tá como você está contribuindo para que aquela que a, aquela situação uh, continue então é um trabalho feito nesse sentido né? olha vamos tentar uh, estabelecer aqui combinados então a gente vai trabalhando com combinados ao longo de todo o processo de mediação combinados pequenos que vão surgindo a cada encontro de olha combinado aqui, de que, eh, no momento em que você for falar sobre alguma questão, procure falar a partir do seu sentimento. aí vem aquela questão do sentimento. Né? Procure falar a partir do seu sentimento sem apontar o dedo, sem o julgamento. E com exemplos. Então, porque aí já começa, por exemplo, eu tive uma uma, uma, uma situação eh, que a, a esposa, a mulher, ela veio trazendo... Ah, toda vez que eu telefono, ele não me atende, ele desliga o telefone. E isso me enlouquece. Né? Aí, e é porque ele não quer saber, porque ele é um irresponsável, ele é um egoísta, ele só pensa nele. Aí já começa as acusações. Então, aí, bom, vamos parar. Vamos tentar falar só do seu sentimento, sem essa questão de que é isso, aquilo, aquilo outro. Aí vou para né, o, o, o, o marido. Olha, a partir dessa fala, né, que aí é uma ajuda, né? Como é que você se sente quando você não é atendida? Então, vamos falar do seu sentimento. Bom, eu me sinto rejeitada, eu me sinto ignorada. Uhum. É, aí vai um trabalho com, com a pessoa, né, com o um marido. Olha, o que, que você, né, como reverbera essa fala de que ela está se sentindo rejeitada, ignorada, quando você não atende o telefonema. Aí promove uma reflexão de, não, não é essa a minha intenção, eu não quero rejeitá-la, não quero ignorá-la. Mas acontece que quando ela me liga, eu vou atender o telefone, ela começa a gritar. E eu não quero escutar toda essa gritaria. Então, aí, vamos fazer um combinado, então, de que a partir desse momento, pro, pro, até o próximo encontro, quando, porque precisaria ter telefonemas para ajustes de, né, dos filhos e tal, de que você vai falar no telefone sem gritar e falar o que for necessário com relação àquela situação. Tá, combino. Vamos combinar que quando ela ligar, se você não puder atender, você manda uma mensagem dizendo que você não pode atender, que depois você responde e tal. E isso funcionou, né? teve essa, essa, essa forma de funcionar. Então, aí teve essa comunicação porque saiu da, da, do ponto da culpa, né? E a coisa da verdade vem aí por consequência. O que poderia ser uma verdade de chamar, você é ignorante, você é um cara egoísta, você é aquilo, você é aquilo outro? Olha, será que a gente pode olhar para essa situação de uma forma diferente? É, tem como uma, uma narrativa, a questão de é, ressignificar uma narrativa, uma narrativa trazida por um, que é a questão mesmo de um olhar, né, convidar, será que se você se deslocar desse lugar e passar para esse, é possível você verificar algo diferente? Então, um trabalho de ir ressignificando, desconstruindo essas, essas posições né, que é a história do conflito, do iceberg, né, que é clássica, né, do que aparece, né, a gente vê que o que tem embaixo é, é o que deve ser trabalhado. Então, é desconstruído, e o trabalho do mediador é esse, é de ir tentando, uh, com essas perguntas, com esses deslocamentos, uh, tentando uh, ter essas desconstruções, essas verdades. A gente vem discutindo muito a questão da ética. Né? A ética é a arte da convivência e... A gente acaba vendo como que a justiça restaurativa tem a ver né com isso, com com convivência, com buscar melhores formas de convivência, as formas mais pacíficas e adequadas. Mas eu tenho uma última pergunta para a gente fechar esse bloco, uhum. que é algo que eu acredito que as pessoas devem pensar bastante. Se a justiça restaurativa for tiver como objetivo restaurar as relações, o que, que acontece quando isso não é atingido essas quando a, a justiça restaurativa entre aspas falha né? Ela, a gente não consegue chegar a essa restauração é interessante você tocar nesse ponto porque aí a gente é, para é, ampliar aí a concepção do que é restaurar relações né? o restaurar relações é ter um acordo final é ter realmente é, que tudo dê certo né? Ou restaurar relações é também restaurar a relação interna da pessoa que participou com as suas questões, com seus conflitos. E a partir da participação dos encontros, dos ciclos de, de justiça restaurativa ou dos encontros de mediação, tenha uma nova eh, atitude com a vida, com ela mesma. Né? Porque, e isso, eh, eu te falo, a partir de uma experiência que eu tive, de uma mediação que não teve esse acordo... Né, ao final, mas o depoimento da pessoa que tinha participado, pela, passado pelo processo da mediação, é, foi um depoimento, a partir do processo de mediação eu voltei a estudar, é, eu voltei a olhar diferente é, para a vida, é, eu comecei a perceber que existem perspectivas que eu posso, que tem outros caminhos, que eu não preciso ficar insistindo nesse conflito. Então, até o conceito, vamos dizer, é, de sucesso, é e por diferente, É diferente, né? não é quantitativo, mas qualitativo e por isso, às vezes, é difícil de mensurar sob essa uh, métrica que a gente acostumou a desenvolver, né? Então, não dá, e isso é o meu receio, por exemplo, quando a gente leva isso para o Judiciário, é, né? de Código de Processo Civil, que vamos analisar quantas mediações que o mediador fez. Não dá para você analisar o trabalho de alguém, de um mediador, com base nesse resultado, apenas de acordo. Até porque o inverso também pode acontecer, né? Você pode ter a, a restauração, entre aspas, de um problema pontual e isso continuar acontecendo porque não afetou de fato na na vida e na forma como a pessoa lida com o seu contexto. Uhum, né? Sem dúvida. Você vai para a justiça, se chega num acordo depois com o, ofendidos e ofensores, uhum. né? para manter um pouco esse termo mais judicial eles chegam no acordo falar ah, conseguimos restabelecer a... a relação conseguimos acabar com o um conflito que não é verdade uhum. Você apenas de fato chegou a um acordo É, exatamente se não for bem trabalhado e foi o grande problema dos juizados Especiais, né? das conciliações que aconteciam sem preparo nenhum de quem estava fazendo. Voltava tudo para o Judiciário novamente. Então, é, essa, essa questão é, do tempo, da necessidade é, da capacitação, aí realmente a é capacitação mesmo, técnica e prática do mediador, de quem vai atuar, isso é importantíssimo. E perfeito, a gente conclui assim porque o nosso próximo papo é exatamente isso de quem é esse mediador. Bom, mas por enquanto, eu acho que já está ótimo e agradeço mais uma vez essa oportunidade do nosso papo neste bloco. Bom, conversei um pouco mais com Carla Boim e na próxima semana continuaremos nosso papo falando sobre a atuação do mediador na justiça restaurativa. Inscreva-se em nosso canal e acompanhe. Nos vemos então na próxima semana. Até lá!